Show de bola celulares que a empresa comprou, né? Cara, demais! A gente só precisa tomar cuidado até chegar a capinha de proteção, né? É, acho melhor comprar o próximo com capinha. Por que comprar se você, você pode alugar? Com o outsourcing de smartphones e tablets, você tem acesso ao que há de mais moderno em mobilidade e pode receber os aparelhos já configurados e protegidos, contratando um plano para danos acidentais. Assim, você preserva o seu capital e converte em benefícios para sua empresa. Simpress, referência em outsourcing de equipamentos e soluções para a sua empresa.